Então, boa noite aí, Lavaca, tudo bom? Como eu tinha te prometido aí, que assim que eu terminasse, eu te mandar um vídeo, né? Mostrando como ficou a obra do quarto. Isso aqui foi uma obra que minha esposa pediu para fazer devido à quarentena, né? Minha, meu, minha área de trabalho tá parada, trabalho com cinema, né? Contra a regra. E aí, a esposa sugeriu de rebaixar o teto, e aí tá aí a obra. Fiz aqui um flutuante. Ainda falta o LED lá em cima que eu ainda não comprei. Eu vou comprar, vou botar a fita de LED azul. Né? Aqui eu tinha uma fita de LED, uma borracha de LED vermelha. Que eu coloquei nessa sanca, que é a sanca curva. não, é ó, uma, uma sanca curva. Olha daqui. E é isso aí, mano. É isso aí, pessoal. Graças ao conhecimento passado aí pelo mestre La Roque, eu consegui cumprir essa obra e outras mais aqui em casa, né? Conheço La Roque aí tem uns 4 anos, e desses 4 anos pra cá eu venho fazendo, elaborando vários trabalhos com Dragol, né? E vou falar pra vocês, é muito bom fazer esse curso, porque você aprende muito e aprende pra vida. E assim, o conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Então, vale a pena, galera. Vale a pena. Vai lá, faz o curso. Pode fechar contato com ele aí que ele vai responder. É um cara super de boa e obrigado aí, Laroque. Um abraço, por louco, por drywall.